Fala galera, beleza? Felpão aqui pra mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, o vídeo vai ser do K-Drop. Galera, tamo aqui já no site do K-Drop. E a novidade aqui do site do K-Drop, como vocês podem ver aqui na tela, é o Halloween. Os caras têm criatividade pra tudo, né? Os caras colocaram aqui um evento do Halloween, onde você também consegue ganhar skins com base, tipo, não é só botar dinheiro pra você conseguir as coisas aqui, tá ligado? Aqui é simplesmente os caras criam vários jeitos é, pra você ganhar skins. E aqui, por exemplo, abrir uma caixa aqui, você pode ganhar é, uma arma e pode ganhar doces, né? Eu vou entrar aqui, vou mostrar pra vocês, vou entender como funciona E vou entender junto com vocês aqui, já mostrar também as qualidades do site Lembrando galera, pra que já deixar no começo do vídeo aqui Quem puder usar o meu cupom aí, cupom FELPS galera Ele vai estar tá dando 55 é, centavos pra vocês né 55 centavos de USD pra vocês poderem começar jogando aqui de graça Então quem puder usar meu cupom aí, vocês vão fortalecer demais Vocês podem começar com 55 centavos, abrindo caixa e lucrando cada vez mais Onde é que eu boto esse cupom FELPS? Você vê aqui ó Código promocional, escreve FELPS que você vai estar tá ganhando 55 centavos E vai estar tá ganhando cento também é de bônus caso você deseje depositar alguma coisa, beleza, galera? Podemos ver aqui, aqui as caixas. Tem caixas que ó, você pode colocar meu cupom aí, você já vai poder abrir essa caixa aqui do zombie. Tem caixas caras que eu vi ali de 45 dólares. E vocês estão vendo que aqui uma coisa diferente, né? Vocês estão vendo que aqui embaixo das armas tá tendo um, uns docinhos, né? Vamos abrir aqui uma caixa, vamos tentar juntar 200 docinhos e ver o que acontece, galera. Vamos ver, ó, mas aí 10 docinhos é muito pouco. Eu não sei se a gente vende a arma, já consegue pegar vamos, vamos abrir de novo, eu não sei se a gente vende e consegue pegar os docinhos pra gente é, tipo, os docinhos ficam, mas a arma, é, a arma vende, né, tipo, aqui não veio nenhum docinho, então vamos vender, vamos abrir uma, vamos abrir uma caixinha mais cara aqui só pra ver se a gente consegue pegar, um, tem mais chance de ganhar uns doces aqui, ó, vocês estão vendo os itens, né, que dá pra tirar, é, vamos abrir essa aqui, vamos ver se a gente consegue pegar uns doces, eu quero juntar 200 docinhos ali é, balinhas, né, sei lá como eu falar, eu já pegamos 100 aqui, o item não é tão bom, né, mas pegamos 100 aqui, né, vamos tentar de novo falta mais 60, vamos ver se a gente consegue pegar, opa, opa, ai não, vai parar na visão. mas podia vir com docinho, né mano, pra lucrar, véio. aí a gente vende, se não vem com docinho, a gente vende, vamos lá só quero docinho, só quero docinho, velho Cuspe caimã. Essa aqui é velho, hein, mano. 8, ó, 8.50. A caixa custa 3, lucramos. Mas ainda não veio o docinho, velho. Vamos lá. Vamos abrir essa aqui, ó. Do Frankenstein. Vamos ver se veio pelo menos 60 doces. Docitos. Deixa a gente abrir a caixa. Vai vir essa MAC-10 aí. A Redline não vai vir nem né? fodendo. Vamos tentar de novo. Vamos abrir de novo. Ai, se eu pego essa aí. Ó, mais 15 docinhos. Ah, a gente vende a arma, mas não precisa... Ó, o docinho fica, galera. Esse... Ai, para aqui... A gente vende a arma, mas o docinho fica. Então, é um evento muito legal que tá rolando. Hoje aí é que tá saindo o vídeo pra vocês, se vocês quiserem entrar aqui no site e dar uma olhadinha. Muito legal o evento deles de Halloween. Tô aqui na busca de conseguir os docinhos, né? Mas tá difícil, cara. Eu quero conseguir 200 aqui. Eu vou abrir essa de 7 dólares. Deixa eu abrir 3 dessa, vai. Só pra ver se, se vê alguma coisa boa. Aí, ó. Pronto, ó. Pegamos os docinhos, galera. Pegamos os docinhos... Então vamos lá, estamos com 305 doces Vamos mostrar as outras caixas, depois eu mostro pra vocês O que vocês fazem com os dois, lembrando galera que pra você aqui Conseguir abrir caixas, que não precisa chegar Botando dinheiro, você pode usar o meu código Ou você pode vir aqui na área do ouro, galera Que é um esquema muito legal que eles fizeram Aqui, pra você, por exemplo, juntar esses Golden aqui, coins, né, que tipo É umas moedinhas que os caras dão, tipo assim Pra você seguir é, eles eu vou, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, ouro grátis Ouro grátis são essas moedinhas aí que vocês viram Aí tem as tarefas do K-Drop aqui Cada tarefa que você cumprir aqui, ó, tá Tá vendo? Coloca, seguir os caras do Twitter, entrar no Facebook dos caras aqui, ADD e-mails, aqui você vai ganhando essas moedinhas, tá vendo? 19, 4, juntando determinado número de moedinhas, você vem aqui na área do ouro e você pode abrir essas caixas aqui, tá vendo? Tem caixa de 480, tem caixa, de tem os, as caixas do, dos docinhos aqui, os preços da 310, tem a mais cara aqui que 19.200, eu quero um dia abrir essa caixa aqui pra ver. Outra coisa legal galera, tem caixas aqui que estão dando jogos, não é só a skin que tem no site aqui do K-Drop, então você vai uma caixa aqui e ver o que, que veio. Eu já vi que tem o Eurotruck Simulator 2 ali, Eurotruck eu curto pra caralho. E vamos ver o que, que a gente ganha aqui, ó. Chicken Shoot Gold. Não faço ideia que jogo é esse. Aí você pode vir aqui e pegar o jogo, a key do jogo aqui, ó, pra Steam e jogar. Então aqui é muito legal porque você ganha skins e ganha o jogo. Então essa aqui é a área do ouro, galera. Quem quiser, tentar tá abrindo as caixas aí na sorte, fica à vontade. Aqui tem skins, tem a área do ouro, como você pode ver, tem os jogos, beleza? Vamos abrir outra caixa aqui embaixo. Tem caixas de, caixa de todos os tipos de preço, galera. Tem essa essas aqui, que são umas mais baratas Mano, mas você sabe que eu tô ligado Que eu quero na serpente aqui, que a serpente é a caixa da sorte mano Vamos abrir uma, né Não vamos abrir três não, vamos abrir uma da serpente E ver o que que vem Já vi que eu pidei bem Ou não, não Vamos abrir mais uma dela, vamos ver se vem alguma coisa legal e eu vi essa facosa aqui, esfadada no mesmo preço. É o mesmo preço. Não vou abrir mais essa caixa, porque essa caixa tá muito arriscada. Vamos abrir outra caixa aqui. Aqui pra baixo tem... Mano, tem todos os tipos de preço aqui, como vocês podem ver, nas caixas mais baratas. Por exemplo, vou abrir essa aqui de 4 dólares. E vamos ver o que vem. praticamente essa aqui é a caixa fade, né? Todos os itens praticamente fade... Acid Fade, Amber Fade, quase que eu tiro uma Glock Fade. E eu peguei a Revolver, não sei quem usa Revolver de dentro do CSGO, mas é um item, né? Tá aí, ó. Peguei uma P2000, agora Amber Fade. É, vou vender, vou abrir mais uma vez, mais uma caixa dela. Vamos lá. Agora eu peguei a Mac 10. É, mano, se eu tirar uma Glock Fade num vídeo aqui, mano, vai ser muita sorte, velho, na boa. Então, galera, como vocês podem ver aqui, tem vários tipos de caixa. Eu vou abrir só mais uma aqui, que eu quero abrir a caixa da faquinha. Eu quero ver se eu tiro uma faca top aqui pra retirar depois, beleza? Eu tô com uns itens aqui já no inventário também do, do K-Drop. a gente vê que, t... que t... Ah, obviamente, vai vir uma Shadow Daggers né? Padrão. E vamos abrir mais uma vez a caixa e ver o que que vem. Ai, para dessa M9. Para dessa M9 delícia aí, mano. Bolsa. Lucramos, né? Custa 90 e poucos. Lucramos. A gente vende e abre mais uma. Já que a gente lucrou, a gente vai abrir mais uma. Beleza? Vamos ver aqui o que, que a gente consegue ganhar. Ai, na Shadow. Ah, foda-se. Eu vou deixar essa Shadow pra gente fazer o upgrade depois. Beleza? Então, galera, onde que eu faço o upgrade? Você vem aqui no Upgrader. Por exemplo, você pegou um item que você não quer muito. Aí você fala assim, pô, mas eu quero... É... Eu não gostei tanto desse item. Em vez de você vender e tentar abrir outras caixa, caixas, você chega aqui e pega o item e tenta dar o upgrade. Crater nele, Por exemplo, eu gostei dessa Shadow aqui Eu vou chegar aqui, vou colocar ela aqui Ela custa 70 dólares E eu quero ter 50% de chance de ganhar Então provavelmente vai ser o dobro do preço Você coloca aqui duas vezes E aqui tem os itens aqui Que mais ou menos são o dobro do preço para você poder tentar a sorte Eu quero tentar a sorte Pegar essa case aqui, ó essa Huntsman, né? Case hard, né? Bora. E olha lá, 48,48.46 de chance. Consegui o upgrade. Aí eu aumentei o item. Consegui um item bem melhor. Aí se você quiser continuar, se você saber sabe a hora de parar, né? Aí você. Aí, aí é da sua pessoa. Eu vou continuar porque eu quero dar um upgrade melhor nela. Vamos ver se eu consigo a sorte. Aí, para, para, para, para, para, para, para. Oh. Consegui a sorte de novo, galera. E aqui eu já vou parar. Eu saí de um item de 60 dólares e peguei um item de 290. Então, esse é o upgrade, galera. Funciona muito legal. E se você quiser depositar, galera, se você quiser é... se você quiser colocar, né, adicionar fundos, colocar, depositar dinheiro para poder participar mais, você vem aqui clica aqui em cima na fotinha, adicionar fundos e tem vários tipos de jeitos de pagamento. Tem até com skin, se você quiser você coloca aqui, você, ele vai te levar para uma página, ele vai mostrar seu inventário aqui e se você quiser, você coloca o um e tem aqui, você consegue colocar skin pros caras os caras adicionam um saldo para você no site para você poder abrir as caixas, beleza, galera? Tem visa, tem boleto, tem x2 Mano, tem todos os tipos aqui, então tá? Aproveita e Usando já meu cupom aí, você vai ganhar 5%, beleza? E o Halloween Event é o que, galera? É, vamos ver agora juntos aqui o que, que é o Halloween Event Como vocês podem ver aqui, tem... É tipo uma raspadinha, né? Nós temos 305, a gente vai gastar é, 200 para fazer uma raspadinha aqui Como vocês podem ver, tem vários outros jogos Você coloca um número de docinhos e troca comprou comprei uma skin muito legal, velho. Isso aqui, switch. How to Get Candies. Como você pode pegar, galera ou você vai abrir nas caixas lá que eu mostrei pra vocês, ou se você adicionar fundos aqui. Então você vem aqui, adiciona fundos aqui. Ó. Você pode clicar e você vai para aquela página que eu falei para você que tem todos os itens, beleza? Então muito legal o sistema aqui de Halloween Event. Vamos vamos, vamos jogar aqui pelo menos o e essa raspadinha aqui, mano. Eu vou eu vou nessa aqui, é a última. Olha que legal, velho. Puta que pariu, mano. Direi... Eu... Peguei? Peguei. <risos> Quantos que sobrou aqui, galera? 105. Então a gente veio aqui no Skin for Sweets e Replace Candy with Sweets. Vamos lá, vamos trocar esses 100 ossinhos que a gente tem por uma skin. Tá sensacional essa skin aqui, velho, sensacional Sobrou cinco docinhos, aqui tem É assim, galera, vocês vão abrir nas caixas E vão juntando docinhos, quando você tiver um número Legal de docinhos, vocês vêm aqui, jogam Joguem e vocês vão curtir pra caramba, mano Muito legal aqui o sistema, então galera Halloween Events, então é isso, galera, esse foi o vídeo Aqui do K-Drop. lembrando que se você quiser usar meu código Só você vir aqui, código promocional E digitar Phelps, beleza, galera Não se esqueça de deixar o like do vídeo, se inscrever no canal O link vai estar aí na descrição pra você vir aqui direto do site Brinquem aqui no evento de Halloween Espero que vocês se divirtam, tamo junto, valeu, K Drop. Até o próximo vídeo. Falou!